Eu aprendi física, aprendi química, matemática, aprendi a escrever no canal. Através do pré-vestibular social, através do incentivo dos professores, meu pensamento foi mudando. Saber que tinha alguém acreditando na gente, tipo, era muito importante, sabe? Eu nunca tinha visto isso. Com certeza isso vai influenciar no que vai ser lá na frente, e que... E que tipo de jornalista você? você que, que tipo de pessoa eu posso ser, né? Vou na Santa Cruz da Zona Oeste e acho que eu posso estar ali, posso ser uma grande historiadora e uma advogada. bem importante pra mim. O Canaã é uma porta, assim, uma porta que se abre. Eu não passei em nada no primeiro ano. As minhas amigas fizeram e passaram. No segundo ano que eu fiz, eu passei em tudo também, e pude escolher pra onde eu ia. Eu evolui muito. Sinistro. Me perguntam, mas você se formou onde? Todo mundo arregala os olhos. E Eu consegui passar para PUC e para a Estudei no pré chegou lá, Canaã, e hoje eu sou professora de lá, professora de história. Eu passo para os meus alunos que é possível eles passarem, é possível eles chegarem a uma PUC, a uma UERJ, uma UFRJ. Eu quero passar para a faculdade de analise. Vou passar.